Olá! Nós estamos aqui mais uma vez com uma receita deliciosa. Hoje nós vamos fazer uma muqueca de peixe metida baiana, mas com a cara aqui do nosso interior de São Paulo com peixe local e com as mesmas coisas que vai na muqueca baiana e dá aquele toque nosso especial. Só para provar para você que você pode também fazer muqueca aí, mesmo que você esteja assim como nós, a 500 quilômetros do mar. Música a nossa moqueca baiana adaptada ao interior de São Paulo, nós vamos usar as mesmas coisas que se usa lá, pimentão colorido pimentão verde, pimentão amarelo pimentão vermelho se você não tiver todos não tem importância tomate, cebola leite de coco óleo de dendê uma pimenta dedo de moça e depois, para servir, nós vamos acompanhar uma farofa de banana e um arrozinho branco. Esqueci do ingrediente principal, coentro, que é que traz todo aquele frescor para prato. E claro, o peixe. No nosso caso aqui, nós vamos usar tilápia, que é um peixe, aqui não é de mar, é regional, mas que fica muito gostoso. E tem as suas vantagens, nós vamos usar o filé, normalmente a buqueca é feita com postas, porque o filé não tem espinho e fica um prato delicioso também para os idosos, para as crianças, para todo mundo, sem perigo. Vamos à receita? Vamos cozinhar? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer com o pimentão é tirar esse branquinho da parte de dentro, é a parte que dá ingestão... a pimenta dedo de moça extremamente opcional inclusive você pode até usar uma mais forte se quiser, agora se você tiver criança e não quiser usar não é obrigado eu inclusive tirei a semente que é para dar mais sabor e menos ardido na minha moqueca E aí se você não tem uma panela de barro, uma panela própria para moqueca, não tem problema nenhum. Também não tenho e faço moqueca, você vê? Olha aí. Primeiro a gente começa com os pimentões, pois eles são mais duros, né? Aí a gente vai colocar um pouquinho de pimenta para dar sabor lá. A gente coloca, cada camada a gente coloca um pouquinho de sal e um pouquinho de cebola. Você poderia colocar o filé inteiro assim na panela? Pode. Pode. Eu vou cortar, porque eu acho mais fácil na hora de fazer o prato, você pegar os pedaços. Olha que maravilhosa a tilápia, sem nenhum espinho. Peixe aqui da nossa região, perfeito para a família toda, para comer melhor. A maioria das pessoas gosta de deixar o peixe num molinho de limão, sal, tempero para pegar gosto na hora que estiver picando os, os legumes. Eu não gosto porque a tilápia cozinha ao salzinho, cozinha muito rápido e se você passar, você estraga. Peixe passado é horrível quando você deixa de molinho no limão, você já começa a curtir como se você estivesse fazendo um ceviche. Então você já cozinha o peixe. <música> Finalmente, então, agora a gente vai cobrir com os tomates. Música Nesse momento, vem aquela parte que faz toda a diferença. O azeite de dendê. Música e leite de coco. Música Viu só? Que simples, simples, simples de fazer. Se você também tá aí no interior, não tá perto do mar e tem um peixe de rio aí, adapta. Adapta aí pra tua região. Fica uma delícia. Vamos levar ao fogo? Coentro, com certeza, é um dos principais ingredientes da muqueca, mas é óbvio tem muita gente que não gosta de coentro. Se você não gosta de coentro, não tem problema nenhum. Faça com cheiro verde. fazer agora a farofinha com farinha de mandioca, coentro, cebola, um pouquinho de pimenta e azeite dendê e banana para acompanhar. Obviamente que aí em casa você faça a sua farofa do jeito que você gosta, pode inclusive até fazer com farinha de milho. A ideia aqui é essa né, é aproveitar as coisas que você tem na sua região, na sua casa para fazer uma comida gostosa sem ter que se preocupar muito. Vender na frigideira cebola, pimenta dedo de moça, gente. Ó, banana. Agora é hora da farinha. Eu tô usando aqui farinha de mandioca em flocos. Olha que rapidinho, gente. Eu peguei um pedacinho ali, ó, tá pronto. Super rápido. Foi o tempo de fazer a farofinha. E aí chega aquele momento gostoso da gente provar o prato que a gente fez. Então vamos montar o prato. Bora provar? Olha aqui, olha. Farofinha, bem gostosinha. Um pouquinho de arroz e um pedaço do peixe. Combinação maravilhosa. Hum, delícia, gente. Pode fazer porque até quem não gosta de peixe vai gostar. Porque é muito, muito, mas muito saboroso. O melhor da moqueca baiana tá aqui. Não precisa ter panela de barro, não precisa morar perto do mar. Dá pra fazer, dá pra adaptar. Dá para criar na sua cozinha. Você que está acompanhando o nosso canal, tá gostando, dá um like aqui no vídeo, se inscreva, deixe uma mensagem peça uma receita. O nosso canal foi pensado aqui na época da quarentena para facilitar a vida da dona de casa, do dono de casa. São receitas muito simples, mas a gente sabe que tem aí muita menina que casou, não sabe cozinhar, então é para ajudar você. Então eu conto com os seus comentários para fazer cada dia melhor.